que me na sala, pensa que estou lugar de estudo. Então, se eu estou entendendo que meu corpo está fazendo, está tudo certo. Que sala, que lugar de estudo. Então, se eu estou entendendo que meu corpo está fazendo, está tudo certo. Aí a coisa vai andando até, né? Até porque o objetivo aqui não é nós não somos uma companhia que vamos desenvolver um trabalho juntos, né? O objetivo do curso não é esse, como fazer com todo mundo fazer junto, que também é uma, uma, uma opção, tá? Então assim, eu o objetivo é entender o que eu estou fazendo, o ponto de apoio, fazer essas conexões, né? Que para mim o virtuosismo é isso, as conexões que o corpo faz enquanto movimento. Para daí depois a gente pensar nesse virtuosismo, nessa, nesse conceito mais Conhecido de todos que fazendo, que é a quantidade, que é a exuberância, que é o tamanho, que também é, que eu também adoro. Mas aí, ó, vende uma outra coisa, vende primeiro ter essas conexões no corpo. Tá? É, todo sermão, não é pra dizer que vai cada um seu tempo livre, tá, tudo, tá tudo certo. Tá? Uh, vamos de pé.